Fala galera, eu sou o Luiz Trazendo mais um vocês. E bom, hoje eu tô aqui em outra, outra Continha aqui, né? E bom, hoje eu, tipo assim, eu, eu vim aqui, tipo assim, eu vim aqui treinar, tá ligado? Porque, mano, tá ligado? Mano, a PEC tá na desk. Eu vou deixar na desk, eu acho. Mas se não tiver na desk, não sei, velho, sei lá, velho. Mas eu acho que eu vou ver se eu consigo deixar a PEC na desk. Isso, eu tava treinando ponte, um velho. eu tava treinando as pontes que eu sabia fazer. Tipo. Tipo God, velho. Só que. Mano, eu não consegui, mano. Não consegui, velho. Não. Se eu conseguir fazer isso de bloco. Mano, teve uma que eu consegui, velho. Que é a. Grizzly Bridge. Calma aí, velho. Que agora eu não consegui, mas, mano. Olha isso. Pressão. Mano, eu tava conseguindo fazer muito bloco, mano. Não sei por que agora eu não tá dando. Mano, tava dando muito certo, velho É, mais ou menos isso, só que mais bloco ainda, cara Mano Inacreditável isso, cara Olha, olha, olha, olha, olha Mano, nem ferrando isso, cara Bom, velho, eu vou estar tá jogando umas partidinhas aqui de Bad Wars e Só que vai ser no Highlights aqui, então, bora é... Deixa eu ver um... bom eu era entrei na primeira partidinha aqui mano eu vou ir no time roxo e... pronto escolhido mano bora lá que mano eu não tô jogando no manche porque ah, não, sei lá, velho. Eu quero jogar um pouco diferente hoje. Então, por isso que eu tô jogando aqui. Como é que tá muito baixo? Som do jogo. Calma aí, é, velho. Nem deve tá pra vocês, desculpa aí, calma aí, é, galera. Acho que nem deve tá pra vocês. Calma aí. É? Som do jogo. Agora, agora tá, eu acho. É. Aqui, mano. mano, estranho, velho. O inverde não veio, velho. Mano, aproveitei... <risos> eu tô bichinho, velho. Me ferrando, velho. É GG, velho. Nem percebi, cara. Eu tava arrumando um negócio pra vocês. O som daí, eu nem percebi. Mano, vai entrar no chão, velho. Mano, eu nem percebi, velho. Fica verde. Mas também, né? Vai ficar ficar separado no meio do jogo. Aí é, é burrice também, né, véio. Agora então, aqui na partida Agora eu só vou pegar 11 ferros de abruxar é aqui. Fazendo a ponte Eita, mano, o cara, o cara veio aqui já, mano, que não é maluco, velho Mano, o cara fez TNT Jump agora, velho Mano, nem é ferrando, velho O cara fez TNT TNTzinho, véio. Ah, velho Lógico que ia morrer, né, mano O cara tava mó. De boa Mano, vou perder minha caminha agora, velho, certeza mas acho que eu vou conseguir proteger, velho. Não dá tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Deu, velho. E deu, pai. É, eu vou comprar uma espadinha de iron. Rapidinho só pra eu matar esse cara. Por isso que ele tá com TNT. Vamos não vou subir aqui. Tá, o cara pulou aqui, mano. Sai fora, cara! Dois caras na minha cama, velho. Ah, mano. Aí também não dá pra jogar também, né, velho?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 e coisas uh. tipo isso é TNT blocos escada. Pronto, bora mano. Se ver, velho... mano, eu que eu Ah, não. Quando que esse cara pode pedir dinheiro? Esse cara, mano, esse cara tá doidão, velho. Tá de auto-critas Mas, mano, o cara veio batendo assim que nem um maluco, hein? Mas, deixa, é, achei meio suspeito isso, hein, cara Mano, achei, achei demais que esse cara tava cheatado, velho Porque, mano, sai batendo assim não é normal, cara, não é Nenhum pouco. Tá fazendo a mesma coisa que ele vem aqui mano como é que eu consigo fazer essa coxa rapidona, velho? Nem um ponto velho Bora, pra vocês diamantes, GG, mano, vou para aquele charpezão. bora, mano, eu tenho quase certeza que eu vou perder essa partida, cara, porque o cara achou que eu não doido pra cima de mim, então, mano, é bem provável, mas bora, não vou perder a confiança disso. Fogo, os itens, já pôr, pelo branco. Nossa, o branco tá quebrando todo mundo, velho. Ali é a cama dele, velho. É, é mano, agora se tá com o, no void. Ih, saiu da partida. Cama é minha, cara, só cama é minha, só cama é minha Eu posso sair só... daqui, só que eu é minha Pronto é, é, uh, uh, uh, uh. Mano Calma aí Não tem nada aqui, velho Calma aí, calma aí Não, porque eu... eu vou... Mano, calma aí mano ah, pode ser muito que esteja com o som duplicado aqui vocês porque, não sei como é que, sei vai é explicar isso, mas, tá duplicado o som, não sei ser, certeza, agora, bom, calma tá aí, então, vamos tô muita bosta aqui, pronto, vou cobrar mais escadinha, né, porque que preciso, uma TNT Blocos, escada, escada, escada e, mano, Tá bom, mano. o tá bom Mano, agora a gente tem que ir lá para Voltar lá pra base do grupo Pra voltar pra minha base E pra base do E pra base lá do, do coeso Da corral Mano, vou jogar essa espadinha fora já, mano é. mano não consigo jogar fora velho entendi nada velho mas tá bom né, fazer o quê só bora posso velho você pouco na mão velho um perigo mano só um perigo só um perigo mano nem ferrando velho bora mano vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa partidinha Provavelmente não, mas bora tentar, né? É de preço, pronto. Então agora eu vou comprar muita maçã, mas muita maçã mesmo. Pronto. Oito maçãs, tá bom. aí. É? Mano, bora lá, velho. Pegar uns ironzinhos aqui. Mais um, mais um. Obrigado. Agora tenho aqui umas balas de fogo. TNT. Nossa. Tá <risos> Mano, agora, velho, ter que achar onde, onde tá esse para velho. Tem um look que achar esse tá, cara, velho. Mano, certeza que ele deve estar, tá, sei lá, no meio aqui. Eu vou ligar assim, velho. Meu, GG, velho. esqueci do tempo aqui, que o tempo é diferente, velho. Ai, fazer o que, mano? Bom, então, galera, agora vamos na partidinha de Skywars, é isso. mano agora no scars eu vou tentar roxar com... Tá hum... Brizzy, sim. Eu nem sei fazer direito e vou roxar essa ponte. Vambora... Então, lut e yeah, mano agora finalmente mano veio o projeto para isso se você aí tipo assim sabe o que eu tô falando velho. é tipo assim mano eu tava jogando no Alex eu gravei um vídeo na verdade eu ainda nem postei esse vídeo o vídeo do Alex eu vou postar primeiro esse depois o do Alex mas mano era é simplesmente o quê? Nossa, velho, sai fora, cara. Sai fora, mano. Sai fora. Véio. Bora. Vai perder agora? Vai? Bora, bora cara Ah velho, já foi muito burro velho Nossa que burrice total mano Muito burro velho Bom bora mais uma aqui né Essa vai ser a última partida desse vídeo então, bora, véio. Mano, esse mapa é legal, velho. Você só vai ali, ó. Profite, pronto, velho. Da hora. Ali tem cara. Tem, ali tem, tem. Tá, tá ferrado. Vai começar a partida, do. pegar, sei lá, um gol, velho. Para. Não deve ter coisa lá. Então, o já morre. Ah, velho Ah, mano certo. Mano, saco, velho tem, tem esse negócio para voltar pro lobby, cara Bom, a última coisa que eu vou fazer é treinar a ponte, né, cara Pra ver se eu realmente consigo Mano Calma aí, bora Mano, eu tô conseguindo, velho Bora não, não foi muito CPS, mas mano. Assim, faz uns 10, mano, vou ativar CPS mode aqui, mano, vou deixar gigante aqui, ó. Pra vocês vê, mano? Mas vê. Faz tanto CPS, mas mano, eu consigo fazer, tá Ó. Assim, na ninja, mano, com CPS eu faço. 13, 14, vai. É tranquilo. 2,14, digita! Uns 13, velho, uns 13, 12, velho. Bora. bora! Bora! Mano, assim, eu não sei... Mano, agora eu nem cliquei, né, também. Aí fica difícil. É, agora... assim que é Calma aí, yeah! Galera, voltei aqui, mano! Mano, tá muito estranho, velho. No começo do vídeo vocês viram, mano, que eu conseguia fazer, velho. Agora não tô conseguindo, velho. Mano, calma aí, velho. Eu, eu vou tentar fazer um desafio, velho. Fazer God Breed com Butterfly, velho. Bora ver se vai. Se agora vai. Eu acho que é mais ou menos aqui, né? Nem cliquei. Calma aí, velho. Eu vou tentar fazer com coisa de novo. Mano, tava conseguindo perfeito, cara. Agora eu não consigo nada. Ó, tá melhorando, pelo menos. Mano, só vou ficar treinando aqui que mano, eu já pego o jeito de volta, tá ligado? Mano, nem ferrando, não tô conseguindo, vem. Vocês viram isso, vocês viram isso, vocês viram nossa, vai GG é demais. Antes de terminar o vídeo, clutch. Só Oh, oh, oh, oh, oh, caii, consegui, 14 segundos! segundo, oh. ah, easy, easy, easy, easy, easy! Easy, easy! Easy, easy! easy. Agora vem cá, mãe. Calma aí, velho. Calma aí. aí, Que oh, só... Consegui fazer alguma... o Imagina puxar, velho. Oh, nossa, vai ser... Easy, easy, easy, easy, easy, easy, easy, easy, é. Yeah. Mas bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, tchau. A textura é essa. Essa daqui. E o céu é esse céu aí aqui, mano. achei muito bonito. é isso, Espero que vocês tenham gostado. E tchau, ó, ó, ó, ó. Não me de gravar